Vou fazer aquelas poses, né, pra, pra thumb no canal. Tem que ser algo surpreso. Faz eu ficar surpreso. Pera aí. Go pega o gorrinho de ladinho. Tem que pegando pegando o um gorrinho. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Batei os 5 de Fiddle. Dei penta. Agora a saideira. Surpresa. Igual Jesus. Igual Jesus. Como é que Jesus tem um... Jesus tinha umas. Uma, ele gostava de tirar umas fotos assim, ó. Que é tipo, de estar tá se sentindo surpreso, maravilhado, tá ligado? Escutei ser rindo, mãe. Você tá ouvindo a live, mãe? Mas Deixa eu só vi a, a tá cabecinha, cabecinha velho. Escutei ser rindo, mãe. Escutei <risos> é daqui nossa, do quarto, mano. você acredita? Escutei risada da minha mãe, ela tá na live aí. Marca arroba Luciese. Vamos dar a exposição da minha mãe que tá ouvindo a live. Eu escutei ela rindo lá embaixo. ela escutei ela rindo, ó. Arroba Luciese. Marca aí. Não digitou no chat, mas eu vi que você tá aí. É, Lucianinha, tá vendo? Eu não sei se a minha mãe tá ali no chat, não, rapazi? Porque geralmente ela. você assim, ela vai passar roupa, vai fazer os trem dela, ela bota o fone e fica andando, saca? E deixa no notebook lá a live pautorando, tá ligado? E falando em Lucianinha! Luci Story. Quem quiser adquirir alguma coisinha na lojinha da minha mãe, né? Produtos novos lá. Tem um do Moranguinho, que é o que eu mais uso e é o mais comprado, né? Soraka e a Félios Bot contra Eze e Bard. Então acho que bot, talvez eu não tenha pressão, né? Então vou startar a bot pra pegar o Aronguijo de cima. Posso tomar um invade porque tiraram meu espantado. Que merda, hein? E o Kled vai ter pressão. Então acho que eu consigo pegar o Aronguijo, aí. Pedi pros caras não dar lixo pra me atrapalhar, velho. Ai, mano, por favor, não bate no bagulho, velho. Eu, eu, eu, eu literalmente não não quero lixo cara mano paciência Jesus eu quero muita paciência mais do que eu já tenho inclusive tá quero muito mais se puder é bom pedir a coisa as coisas para Deus Vocês pede mano o que eu peço todo dia é sabedoria e paciência mano sabedoria e paciência sabedoria e paciência sabedoria e paciência eu quero ter muita mano muita mesmo assim eu quero ter exagerado assim eu quero ter um valor exagerado véio. pede mas custa nada peço sabedoria e coragem boa ousada hein? boa brabo Ai, mano, quem que apareceu aqui é o jungle deles, aí? Ah, mano, qual que é a chance, felas? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Eu morro se ele flashar atrás. Mano, que porra é essa, mano? Eu devia ter o o free nível 3. Todo mundo tem flash, mano, isso é rajada, né, velho? Pô, mano, era pra isso ter dado muito bom. Se eu não uso o smite do jeito que eu usei, achando que eu não ia tomar a invade. E se eu passei o free nível 3, mano. Se eu passei o free nível 3, era outro rolê, mano. agora, olha isso, subiu a bot deles, morreu todo mundo do time. Vou ver se eu mato a Oriana. Foda-se. Vai pra base aí. Esperar ele me stunar, mano. Esperar ele me stunar, depois eu uso a mamada. Aí, Vambora, o jogo tá bem gostoso, né Eu gosto muito de jogar jogo assim, mano Jogo difícil, velho Não gosto de ficar jogando jogo fácil, não Prefiro jogar os difícil mesmo Vou dar B logo Pegar esse aqui Um itenzinho de vida Faço o Golem E talvez Drake também, velho Nossa, se o Jax morrer ali Acabava o jogo dele, velho Nossa, custava nada o Jax morrer Olha esse bardo, mano ponta a ponta. É o Minerva esse bardo? Será? Acho que não, né Mas é alguém que joga bem nossa, esse Jax jogando bola. Esse é jogador raro. Camisa 10. Caralho. Como você faz com o Jango que fica invadindo no Word tipo o Kindred. Tipo... Rafa, eu sou, igual eu falo, acho que você tá, é novo na live, né, pai? Mas é igual eu falo, mano. Eu sou especialista em tomar invade, mano. E meu boneco sempre toma invade todo jogo. Tomei invade do Echo. Tipo, você tem que ficar tranquilo, velho. Você não pode chutar. você não pode ficar tentando culpar seu time, porque às vezes, às vezes seu time não pode te ajudar, né, mano? Você tem que reconhecer isso. Mas, mano, você tem que entender que LoL é um jogo que xadrez, mano. Literalmente, jogo é um jogo de xadrez, ó, tem, tem quatro lados. Esse, esse do inimigo, esse do inimigo e esse meu. Então são quatro lados. Se o cara tá roubando essa jungle do lado, você pode ir na outra, farmar do outro lado, ou você pode ir farmar jungle do outro lado dele. Você tem que saber que vai as parada, velho. E respeitar que o invade do cara é forte, tipo um Olaf contra Fiddle. O Olaf vai me matar, me bazuca, não tem o que eu fazer. Então a gente tem que evitar os caras, tá ligado? Mas às vezes se o lane tem pressão, mid, top ou bot, eles podem ir lá te ajudar. Aí você tem que reconhecer tudo isso, mano Você tem que ter boa leitura de mapa Saber guivar os bagulhos A leitura do mapa acho que é a mais importante, mano Pra ver se o seu time consegue te ajudar ou não Às vezes só de olhar o minimapa eu sei, mano Se o cara pode me ajudar ou não Só de olhar o minimapa eu sei como é que tá o wave, geralmente Mas assim, você pode ficar telando também, né? Ó, tela Fica apertando F1, F2 pra você ver como tá as lane, né? Pode crer, eu fico me arriscando para não perder o farm e acabo morrendo Então, Rafa, aí quando você morre é pior. Você consegue perceber que quando você morre é pior? Então só give e não morre, mano. Tá ligado? Agora se você tem a certeza que você consegue pegar o campo e sair vivo, show de bola. Faz isso. Mas. Se você morrer, fode, tá ligado? Aí o invade do cara vai dar certo, mano. Às vezes ele só roubar seu campo, tudo bem, mano. Você vai e farma outro, não tem tanto problema. Agora ele te matou, velho. Dá aquela zedada. Você tá ligado como é que é? Acho que eu vou acabar com o jogo desse, desse Jackson, velho. Deixa eu ir lá. Eu acabo com o jogo dele aqui agora, ó. Porque, ó. O cara não volta mais pro jogo tão cedo, ó. Foda que ele pegou nível 6, né, mano? Foi. Então, tá. É, mas ele tomando parma CC, ele não consegue nem apertar R, né? Execução clean, show de bola. Ainda bem que eu fiz play top, porque nasceu o Arauto. lá. Olha o Bardão aqui, né? não mata ele não, mano? Tá subindo todo mundo aqui, né, mano? Isso aqui pode dar bastante ruim. Ó a Oriana onde ela tá. For saúde dele só. Se nós vivo aqui, é show de bola. Ou se a e fechar esse rapaz também é muito bom. Cadê meu time, mano? Ninguém quer matar esse cara? Ah tá, que susto Achei que meu time não queria uma free kill Perfeito, hein, rapaziada. Mas manteve a tranquilidade, fizemos a play certinha aí, do jeito que tinha que ser feito. Tem uma opção agora, mano. Ou eu vou arauto, ou eu volto a formar jungle, ou eu simplesmente dou B. Esquece que eu falei. Achei que eu ia ter o item fechado na base, eu não tenho. Eu ia dar B se eu tivesse o gold do protobelt. Aí eu ia pegar meu item pra ficar mais spikado ainda. Tá, se pá, eu dou over, vai. O Jackson acabou de morrer top e ele ultou, mano. Eu posso formar três campos, matar mid ou top e ir arauto. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu não vou nem dar B, eu vou dar over agora, né? Certeza que Chapa um, tá doido, visto, tem hashtag ProRD não compactuamos com essas coisas aí. Negócio que o guerreiro tá falando aí é pegadinha, viu, mãe? Chapo não, mano. Sossegadinho cegadinho mesmo, tranquilo. É assim, beber água, café, comer um pão hoje cedo só. Olha as graças aí. Mudança de plano, eu ia dar overtop, mas preferi dar B. Vamos fazer o clear depois de Aralto. Não é por nada não, um dos chat mais brabo assim, de trocar ideia. Não é porque a estreia é minha não, mas na minha opinião é a nossa aí, viu, velho? E não sou eu que faço o chat não, né, mano? É o seis aí também, ó. Então parabéns pra vocês que me assistir, vocês são uns caras da hora. gente se quiser, mano, a minha live já fez pessoas que eram amigos da época da escola voltassem a se falar, mano, que foi o Mr, o nome da guerreira que eu confesso que eu esqueci o nome, mano. O Mier e uma guerreira que eles estudou junto, tá ligado? Pera aí. Aí eles se reencontraram na minha live. Tinha muito tempo que a guerreira não viu o guerreiro. Deixa eu sair de perto da parede pra não tomar stun. Tranquilo e calmo. Keep calm. Que rio foi esse, mano? É porque quando o Fiddle ele dá a mamada até o final, é lá que ele cura mais. ó. Repara no drag, ó. Olha a cura que vai subir quando for até o final. Puff. Aí em campeão, e quanto mais pessoas você dá a mamada, mais você cura e dá dano. Mas aí ali combo, com uma curinha da soraca de caneca, entendeu? Qual o combo depois que o Uta? Full situacional, SPZ. Literalmente, completamente situacional, né? Às vezes eu falo um combinho, né? Não sei. Não sei porque mas vocês gostam de uma receita de combinho, né? Ó, vou tentar ultar alguém e vou mostrar um combo normal. Mas é porque às vezes, é difícil é bom você dar RE. Mas aí tem um momento que é bom você dar RQ. Q, depois o E. Tem momento que é bom você dar R, W e deixar as skills pra depois. É, é literalmente full situacional, mano. Não, Bard, não é possível, Bard. Eu sempre erro eu sempre errar Aralto contra Bardo, mano. Eu esqueço dessa praga. tem que lembrar, mano. Eu tenho que botar. Tem que trabalhar meu cérebro, que é o seguinte. Tem bardo no time, tem que ter um bisca alerta, assim, ó. Alerta vermelho, ó. Enquanto o Bardo não aparecer no mapa, não usa alto Espera o bardo, espera o bardo. Tem que ter um pam, pam, pam, pam. Errado desse jeito que eu erro. Tama! Achei que eu ia dar free nele com W. Eu ia tentar dar Ferner nesse Jax com W porque eu achei que eu ia cair atrás dessa parede, só que eu caí na visão dele. Ele vai dar B lá? Não, ele vai continuar. Ó oh, esse pixel. Ah, ia tentar mostrar uns bagulhos. Ó, oh, vou dar Q e W. Podia ter usado o protobelt também. Eu dei Ferno no R. Aí eu dei Insta-Q pra dar o crítico. Porque não dá double Fear dar crítica. Aí eu dei Silence pra ele não usar nenhum skill. E dá. Ah, podia ter usado o protobelt ali e não usei, hein. Ó, oh, botei ult nesse mid, hein, mano. Se voltar a tempo aí ele não fez falta. Ah, mano, fez falta sim. Vai demorar um ano pra voltar. Ah, mano, se eu tivesse ult eu matava todo mundo ali, literalmente. Ah, matei só um, véi Mano, fez falta eu voltar com a champ, up Ou se eu tivesse a Sick stack da caça suprema era o Dream Mas que merda, hein Se eu tivesse... Mano, eu ia matar os quatro, Juro pra vocês Eu ia dar em todo mundo, velho. Por que, que o cara não quer que eu mate esse rapaz, velho? Mas eu dano? só vi a cabecinha, véi Faltou o protobelt, vocês acreditam? Haha <risos> <risos> Quase, galera. Dá até flashado. Não, mano. Meu flash é importante. É, tiramos o barão de três. Tá bom. Ó, se a Zoe lançar a braba... No, no Jax, no Jax, meu menino. Ô, oh, se tirar o barão do Jax é importante. Boa. Ai, se família. Tá ótimo. Tiramos o barão. Show. Mano, como é que ele sabe que eu tô aqui, velho? A Oriana, mano, ela cancelou meu R, mano. Da onde que eu fui visto, velho? Caralho, essa Oriana tá botando no bumbum do guerreiro aqui, hein? Nossa, fodeu, a Nós tá muito sem HP, acho que GIVA é isso, será? Só oh, GIVA, né, mano? Mas luta alma. Mano, não consigo dar R e não tem como eu jogar muito na fight, ó. Porém, voltou não pra cancelar meu R, o cara mandou bem. Tava sendo visto ali a todo momento e achando que tava balando, né? Tem Baron Up também que eu não flashei, o eco tá sem ult, mas já deve tá voltando. Ah, velho, é só nós estartar um Baron de novo esse pai e eu não perder ele pro bardo, né? Ou nós faz um full de mid mesmo sem Baron pra eu dar um R flash, e é isso, velho. Tirar pelo menos a Banshee. Será que tirou, mano? Acho que não, né? Um pouquinho. Ó, se não tiver visão de eu tô, eu regaço, hein, mano. Nossa, também que meu flash não saiu, velho. Eu tinha flashado pra matar esse olhinho, né? Ia dar um flash muito inútil, eu ia ficar chateado. Nó! Ai, meu Deus, olha o jeito que eu dei fur no cara, galera. É por isso que eu gosto da utilidade do protobelt, velho. Ai, mano, não é possível que esse cara não vai morrer, velho. Sério, não é possível, velho. Isso aqui é pegadinha. E vai morrer nós tudo. Holy. F holy, holy, holy. Ah! Não era pra ter dado. Flash, mano, era pra ter dado protobelt zonias, aí eu matava o Ek e nós parava barão Caralho, véio, quase. Ai meu Deus, a Oriana vai roubar. Espera eu, velho Mas é foda, eu sou criminoso no smite, a ult da uriana vai dar mais dano. Vira neles, mano, vira neles, vira neles. Vira neles, mano. Nossa, também que eu fake. <risos> Nossa, eu fui um pouquinho sangue frio, velho. Tá sem cleanse, né, meu bombom? Tá sem cleanse, né? Dá pra dar GG se pá. Ah, os caras limpam horrível. Band de kunk. Nice, you. Uh, é uma braba. GG mid. Caralho, até que fim vai acabar esse jogo, hein, mano? Tá, Sábana, seu jogo foi mano. é tá só nós ir bater no Nexo. Né? Cadê a família Cuco? Mamãe dormindo, ó. Ah, não, não deu pra mamãe dormir. Só incansável, mano. Igual com as Tô queniano tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Jogão, hein, mano. O jogo foi bom, mano, porque... Muito difícil, hein. Nice, mano.